A Arte da Guerra Escrita por Sun Tzu Sun Tzu foi um estrategista militar chinês que viveu no século VI antes de Cristo. Ele é autor do famoso livro A Arte da Guerra, que é considerado um dos mais importantes tratados sobre estratégia e tática militar de todos os tempos. O livro explora diversos aspectos da guerra, incluindo a importância da estratégia, o papel das táticas, a importância de conhecer o inimigo e a si próprio, e a necessidade de adaptação e flexibilidade. Além disso, o livro também trata de questões mais amplas, como a natureza da liderança e da autoridade, e como se relacionam com a guerra. A arte da guerra é amplamente utilizada até hoje como um guia para a liderança e a tomada de decisões em situações de conflito. Agora você vai ver algumas das frases mais famosas deste livro histórico, Frases essas que se permanecem atuais e aplicáveis até os dias de hoje. Número 1, o general vencedor não luta, o general derrotado luta. Este conceito sugere que o melhor modo de vencer uma batalha é encontrar uma solução pacífica ou encontrar uma maneira de desestabilizar o inimigo sem entrar em combate. Número 2, conhece teu inimigo e conhece a ti mesmo e nunca serás derrotado em 100 batalhas. Este conceito enfatiza a importância de conhecer bem tanto o inimigo quanto a si próprio para poder tomar decisões estratégicas sábias. Número 3 – O mais importante em guerra é o emprego da estratégia. Este conceito destaca a importância da estratégia e do planejamento na guerra, em vez de simplesmente depender da força bruta. Número 4 – Quando o inimigo estiver em desordem, ataca-o. Este conceito sugere que é importante aproveitar qualquer fraqueza ou desorganização do inimigo para obter uma vantagem. Número 5 – A melhor vitória é aquela que se alcança sem lutar. Este conceito enfatiza a importância de encontrar soluções pacíficas ou de evitar o combate se possível, já que isso pode ser mais vantajoso do que entrar em uma batalha.